Primeiro, vieram atrás de youtubers. Eu não era youtuber, então não me importei. Depois, vieram atrás de médicos e empresários. Eu não era médico nem empresário, então não me importei. Depois, vieram atrás de jornalistas. Eu não era jornalista, então também não me importei. Depois, vieram atrás do próprio Bolsonaro. Eu não sou da família Bolsonaro, então também não me importei. Agora, eles vão atrás de políticos, e eu também não sou político, então também não me importei. Essa é a história que tem sido contada e com o capítulo mais recente de Deltan Dallagnon. Todos vocês, a não ser que viva debaixo de uma pedra, já estão sabendo da cassação de Deltan Dallagnon. Foi injusto, foi contra as leis, é contra as regras. E é sempre a mesma história. O que nós sabemos é o seguinte. A esquerda ela tem uma natureza coletivista. É o famoso, mexeu com um, mexeu com todos. Eles não esperam todos serem caçados para se defenderem. Já a nossa direita tem uma natureza individualista. Independente se nós estamos falando do próprio ex-presidente Bolsonaro, ou do youtuber mais baixo aqui que vos fala. Nós vivemos em ilhas, como se fossem ilhas separadas do mundo real, onde, enquanto a guerra está acontecendo na ilha do fulano, enquanto é o fulano se ferrando, aqui eu vou continuar meu dia a dia, como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes sem assim, nem citar o tal fulano, como a gente viu acontecendo. E pior, quando citam, como aconteceu lá no início do inquérito das fake news, que as pessoas acham que o Brasil acabou agora, não é mesmo? Que a censura começou agora. Mas quando citavam, era do tipo, ah, esses youtubers cavaram falta, provocaram a ira de Alexandra de Moraes, ai eles chamavam a atenção, ai eles faziam fake news. Sendo que até hoje não foi apresentada nenhuma fake news. Até hoje. A única coisa que eu falo para vocês que eu fiz foram memes, foram piadas na internet para que a, a população não ficasse tão triste assim, tivesse um motivo para rirem. Então essa é a diferença principal entre a esquerda e a direita. Eles são coletivistas, é mexeu com um, mexeu com todos. Aqui, mexeu com um, vira a página, isso não vai chegar até mim. Vira a página, isso não vai chegar até a mim, tá bom? Então, antes de continuarmos falando aí sobre a cassação do Dallagnol, participe, se você deseja receber mil reais no Pix, participe da nossa décima primeira rifa. É através da livre iniciativa que nós continuamos aqui. E somente através da livre iniciativa. Cada vez que uma tia ou tio do Bolsonaro compra uma rifa aqui no canal, Felipe Neto, um esquerdista, tem que tomar uma pílula para depressão. Tá bom? Então, segue o jogo aí. Quem sabe isso começa com esse desministro aqui, né? um cara de poucos amigos, de uma pessoa que não tem ali uma aura tão boa, na história do Missão Dada é Missão Cumprida. Simplesmente um carinha ali que é amigo do Lula, decide quem vai ser caçado, não é mesmo? Olha, mas que coisa, não, mas que coincidência. E aí, a gente volta aqui no passado, onde o Kim Paim compartilhou este post do próprio Deltan Dallagnol, tá? Aqui diz que é 11 de julho de 2021 neste post, e o TSE tinha escrito assim, Tendo em vista as declarações do presidente da república na data de hoje, 9 de julho de 2021, lamentáveis quanto à forma e ao conteúdo, o TSE... Esclarece, né? Anota imprensas imprensa falando ali sobre como nossas urnas são lindas e maravilhosas e eu aqui não vou questionar. O deus ministro Alexandre de Moraes é inquestionável. A carequinha dele é a coisa mais sacrossanta que existe, jamais. Eu questionar o Moraes? Não, jamais. Mas vamos ver o que derrotando Dallagnol escreveu na época, né? Com seu sorrisinho. As eleições sempre foram bem conduzidas e fiscalizadas pela justiça eleitoral. É... What? Até a ser você a bola da vez, né, cumpade? Deltan Dallaiol, vocês devem lembrar também, que dizia que devíamos nos afastar do Bozo. Ele falava isso para o Moro. Devemos nos afastar do, Mo do Bozo sem perder os apoiadores do Bozo. Assim ficamos com apoio da imprensa, dizia ele lá no passado. E aqui, outra coisa ainda pior, né? as eleições sempre foram bem conduzidas e fiscalizadas pela justiça eleitoral, em que trabalham milhares de servidores públicos. Jamais houve qualquer evidência de fraude nas eleições. Democracia e eleições são inegociáveis. Atentar contra elas figura me configura crime de responsabilidade, disse ele. Hum, eu conto ou vocês contam para o derrotando Dallagnon? É claro que eu não vou contra o que ele está falando aqui. Nossa, é inegociável. Aqui Deus-ave, o Deus-ministro Alexandre de Moraes. Todos nós nos ajoelhamos para o grande Deus-ministro Alexandre de Moraes, o dono de toda a verdade, o dono de todo o conhecimento, de toda a justiça, né, de toda a liberdade. Né? Quem sou eu para contestar uma coisa dessa mas como o mundo dá voltas não é deu tanta lá em volta. e aí como é que funciona tudo isso eles vão caçando como eu disse desde o início do vídeo um por um até que não tenha mais ninguém para te defender até que de repente você seja o perseguido e cadê um vocês acham que eles têm alguma dúvida de que eles vão atrás das tias e tios do bolsonaro eventualmente é, vocês são só os últimos da lista deles. E já tá em todos os sites aqui. Estadão. aposta em Brasília é que Moro também terá mandato caçado. Ah, oh really? Quem pode imaginar uma coisa dessa, não é mesmo? Uau, que genial essa Roseanne Kennedy. Você deve ganhar um Pulitzer, minha amiga. Você descobriu a pólvora. E o sentimento, entre toda a direita, é de nada mais, nada menos que ansia, crise de ansiedade e desespero, tá? A Paula Marisa escreve assim no seu tweet. Todos vão ser caçados. Não é? O próximo a ser caçado será o senador Sérgio Moro. E aí a Alexandra Mendes, uma inscrita, compartilha e escreve assim. Vai ser efeito dominó? Acorda, Brasil! É, vamos acordar? Quando? Uma coisa importante a gente entender aqui, a natureza do ser humano, ela é perversa. Nós não somos o lado bonzinho e eles são os lados malvados e nós precisamos destruir o lado malvado enquanto nós, os lados bonzinhos, somos todos justiceiros, somos todos paz e amor. A verdade é o seguinte, nós vivemos num país onde o coletivismo está impregnado em nossas mentes. Desde Big Brother Brasil, onde as pessoas estão acostumadas a controlar a vida de indivíduos e dizer quem sai e quem fica, é a mesma coisa que fora. Se a direita estivesse no poder, se a direita tivesse todo o STF, se tivesse todo o congresso, se tivesse ainda o executivo, nós seríamos aqueles caçando bolos, Caos, caçando né, o Janones, seríamos nós quem, estiveria, quem estivéssemos censurando o Felipe Neto, ai, proibindo um monte de gente, prendendo um monte de gente. É só ver toda vez que algum deles fala alguma coisa. Toda vez que o Janones fala alguma fake news, já falam de processo, já falam de cassação, já falam de destruição. Então fica um lado disputando qual o outro lado tem mais poder. Só que, novamente, a, a esquerda sempre leva melhor, porque eles são coletivistas, de natureza mesmo. Eles têm a história do mexeu com um, mexeu com todos. Já aqui é assim. Mexeu com um, vira a página e espero que não seja eu o próximo. Então nós, como sociedade, temos que mudar. Nós, como sociedade, só fomos lutar por liberdade e perceber que não a tínhamos quando teve, tivemos uma pandemia na nossa cara, quando tudo estava fechado, quando você não tinha o direito de ir e vir, quando te colocava uma focinheira na tua cara, que hoje foi comprovado que não funciona, a não ser as de altíssima qualidade, que eram bem caras, aí a gente descobriu que não tinha liberdade, aí a gente descobriu que é uma nação de Zé Povinho, que quer cuidar da vida do vizinho, em vez de cuidar das nossas. Então, se isso serve para alguma coisa, nem sou eu na fila do pão para mudar esse Brasil para dizer o que as pessoas têm ou não têm que ser, mas a liberdade é nossa, é nosso fundamento, é a única coisa que nos importa. E a gente tem que lutar por liberdade de verdade, permitir que a esquerda fale sim o que eles querem. No passado a gente queria proibir o comunismo. Lá em 2016, se a gente voltar no relógio lá seis Sete anos atrás, cara, estava eu aqui sozinho falando, olha, um dia vão é proibir o conservadorismo e seremos nós os calados. E é justamente o que está acontecendo agora. Então, se você está vendo esse vídeo, tente pelo menos colocar a mão na consciência e pensar o que nós estaríamos fazendo se fôssemos nós no poder nesse momento. Nós estaríamos calando as pessoas, nós estaríamos decidindo quem é caçado, nós estaríamos perseguindo e também prendendo. Então isso tem que mudar. Nós temos que mudar, ao invés de tentarmos mudar o mundo, tá certo? Então, obviamente, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado a quem está participando da nossa 11 primeira rifa. O sorteio da décima ocorreu ontem ao vivo, tá bom? Chequem lá no final da live e ah, também participem do nosso Cos TV, porque é importante. Lá passamos dos 300 inscritos. Rumo a 400, se um dia a gente for censurado aqui no YouTube, é lá que vocês vão nos encontrar, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.